Eu acho que os jogos são todos, todos diferentes e os momentos da equipa eh, ou das equipas, eh, eh, menos bons e menos bons eh, durante o ano, eh, isso isso isso é, uma, é um dado, quer dizer, não há, não há como fugir, eh, eu não tenho que comentar eh, o estado de forma de, das outras equipas, um, tenho que olhar para a próxima e a próxima equipa que eu vou afrontar é o Santa Clara e ver o que é que estão a fazer em termos em termos de dados e analisando esses, esses mesmos dados não são uh, sinceramente muito bons neste momento, mas tudo pode mudar e o futebol uh, nós sabemos que de um momento ao outro resultado positivo ou negativo muda tudo, é perceber como é que como é que, como é que podemos desmontar uh, uma uma estratégia que pode ser um, uma surpresa no sentido de como é, que, como, é que vão, como é que vão alinhar, como é que vão jogar, uma linha de cinco pode ser com, com um ala a, a ser esse quinto elemento, pode ser do médio a encaixar no meio dos centrais, a, que alas é que vão jogar, que avançada é que vai jogar, eu estou a fugir um está-se a rir, mas é, mas é por aí, isso para, mim, isso para mim é que é importante analisar os dados das equipas que vou defrontar, o Benfica já passou, já não afrontámos mais esta época infelizmente e digo infelizmente porque se estivéssemos na Liga dos Campeões provavelmente jogaríamos ainda com eles um jogo é, mas agora o nosso nosso foco é o, é o Santa Clara não é nas vitórias ou, ou o resultado ao é fim de semana que, que nos iam dar mais ou menos confiança, a confiança é adquirida diariamente no nosso trabalho e na, naquilo que nós fazemos, na qualidade do, do, do, do, do, do nosso do, do nosso trabalho, no fundo é isso é, depois obviamente que é, ganhar pontos a um rival que, que, que vai na frente é sempre é sempre bom obviamente que sim, foi aquilo que aconteceu é, reduzimos um bocadinho aquilo que era a assistência para para o primeiro classificado, temos que continuar o nosso caminho os três pontos que ganhámos na Luz têm a mesma importância dos três pontos de amanhã com Santa Clara, eu acho que à medida que nós caminhamos para, para o final do campeonato os jogos como eu tenho dito também ganham o seu Ganham, ganham o seu peso, tem uma dimensão grande, uh, porque todos os erros uh, e todos os pontos perdidos ou erros que possam provocar pontos perdidos uh, podem ser decisivos. Isso uh, é óbvio e evidente, quer dizer, uh, não, há, não há dúvidas. E eu acho que todos os intervenientes diretos no jogo uh, têm que, que dar o seu melhor. Uh, nós, treinadores, jogadores, neste caso, nós, equipa técnica, jogadores e toda, todos os diferentes departamentos que trabalham connosco estamos no máximo e aquilo que nós queremos é que toda a gente esteja, esteja no máximo depois falar neste ou naquele eu sabe, já fui já, já ouvi um processo por dizer no final de um jogo da PAF que que que era bom a intervenção do VAR no jogo mas fosse assim eh, em todas as situações, ou seja, situações semelhantes que o critério fosse o mesmo e, e eu nem, nem me alonguei tanto como estou a alongar agora, provavelmente terei um processo no final desta conferência. Uma consequência financeira, é, é, é, isso é, é evidente, agora uh, temos todos nós, em Portugal, contribuir para que uh, Portugal possa possa estar uh, uh, com a possibilidade de, de subir um bocadinho mais no ranking. Nós temos feito a nossa parte, penso, uh, nós como como equipa, falo por o Porto, falo. Uh, acho que toda a gente deve pensar nisso, uh, porque em termos esportivos e financeiros é extremamente importante para nós.